Olá. Olá, tudo bem com vocês? Eu armei aqui para conversar, para nós batermos um papinho bem legal. Gente, tem umas luzes maravilhosas aqui atrás de mim. Isso quer dizer que nós estamos iluminados aqui, né? Bem, uh, hoje eu vou falar a respeito... De algumas coisas que andam me intrigando muito. Relacionamento. Gente, como está difícil o relacionamento com as pessoas, né? Eu vim pensando assim: como as pessoas estão sem percepção. Sem percepção nenhuma. A maioria, não estou falando de todos, hein? A maioria, eu estou falando da maioria. Ah, tem muita gente que não está nessa vibe, não. Que percebe, que fala, que respeita o espaço alheio. Mas a maioria, ela está vivendo num mundo de tanta ansiedade, tanto sufoco, que ela não percebe que ela quer sufocar o outro através do sufoco dela. Uh, é como se ela uh, fechasse, controlasse tudo e todos. E nesse controle que ela vai exercendo, <coughs> ela faz o quê? Ela entra, no, atra, ela fica atrás das grades. E ela quer segurar todo mundo junto com ela atrás das grades. E ela abre a porta, sai quando ela quer, e ela entra quando ela quer. E todos reverenciando a ela. Falta de respeito, falta de percepção, insegurança e, principalmente, egocentrismo. Pessoas egocêntricas que têm esse problema de relacionamento, elas não podem ter nada negativo em relação ao relacionamento. Nada tudo tem que estar a favor delas, tudo. todos. elas devem ser as perfeitas e serem aplaudidas. Quando elas não se veem no controle, elas se perdem delas. É como se elas saíssem de dentro e se aprisionassem por fora e esse aprisionamento a gente chama de isolamento porque quando ela vê que ela perdeu o controle de muitas pessoas ou que as pessoas que estão ainda com ela porque gostam dela o que que ela faz ela sai né ela sai do do, do aprisionamento interno <coughs> E ela vai no aprisionamento externo para atrair o outro para o aprisionamento dela e ela levar de novo para dentro. Normalmente, pessoas assim são solícitas, entre aspas, desde que você seja, tenha, desde que você seja, de alguma forma, alguém que dê vantagens a ela. Pessoas que sofrem de contraturas físicas. Pessoas que apanharam muito, tiveram uma infância dolorosa. Pessoas que se sentiram rejeitadas. Sabe que essas pessoas que se sentiram rejeitadas, muitas vezes, são as pessoas que mais rejeitam a elas. E rejeitam Aqueles que ela ama Por medo De o fato se repetir Vamos supor A mãe estava grávida De uma certa forma Ficou sabendo e não queria aquela gravidez E houve a princípio Uma série de pensamentos Não, não muito generosos Ou não muito amorosos Ou não aceitação Daquela cria daquela criatura, mas enfim, né? Toca a gravidez. Quando essa criatura nasce, a mãe continua gosta, lógico, vê que é uma criança normal, que tá tudo bem, vai normal assim, né? Dentro dos padrões. E ela, ela começa a perceber que dentro dela tem um, uma, uma, alguma coisa que não está aceitando, mas ela aceita como mãe. Muitas vezes, essa mulher ela entra com depressão pós-parto. Ela não pode nem ver a criança. E outras vezes, ela não fica com a depressão pós-parto, mas ela reclama a cada segundo na cabeça daquela criatura, daquela, da, né, daquele bebezinho. Ai, você tem que cuidar de você, tem, sabe? O pensamento vai indo dessa forma e essa criança absorve, esse bebê absorve já durante a gestação, todo aquele período. A partir do momento que ela chega a uma idade dos sete, oito anos ela se sente tão rejeitada que ela passa a ter um único pensamento. Eu não quero depender de ninguém. Porque ninguém gosta de mim e ninguém vai me ajudar. Mas eu também não vou ajudar ninguém. Eu vou crescer sozinho. E eu vou fazer de conta que eu sou muito bom. Eu vou fazer de conta que eu faço tudo pelos outros. Mas eu não vou fazer, não. Eu vou fazer por mim. E assim essa criatura cria essa forma de defensiva dentro do relacionamento. E quando ela cria essa defensiva no relacionamento, o que, que ela faz? Ela aborda as pessoas, se compromete de uma certa forma... E aquelas pessoas que ela quer brincar um pouco, ela vai tirando diária de e desfalando o que ela falou em último momento. Isso normalmente ela faz com todos, porque na hora vai dar tudo e depois tirar tudo, porque tiraram tudo dela. Isso está acontecendo muito ultimamente. Vamos tomar cuidado, pessoal. Não vamos com deixar que isso... Uh, sabe? Esse tipo de controlador ou de controle que existe em nós nos leve à derrota. Porque essas pessoas criam sérios problemas físicos. Várias dores. Elas começam, a passar dos anos, ficar dependente dos outros. Uh, normalmente elas têm alguém que gosta muito, que cuida, mas é, aí ela se põe no ponto de, auto, de coitada, ela se põe no ponto de vítima, uh, ela começa, sabe, são pessoas até, entre aspas, um pouco avarentas, avaras, mas não demonstram. E o, e o ávaro, ele não é só aquele que não dá dinheiro, né? Ele tem uma série de situações uh, que possam comprometer e ele sai fora. Ele precisa ser o primeiro a chegar, ele precisa ser o primeiro a fazer, a pessoa precisa estar sempre na frente dos outros. E, mas diz assim, eu chego primeiro, depois eu ajudo o outro, viu? Mas eu, aquilo é meu. Começou comigo. Uh, logo, nós precisamos ter muito cuidado com isso, muito. Uh, e principalmente ter cuidado com quem convive com pessoas desse tipo. Você precisa ter um tato muito grande porque a pessoa, ela tenta, ela se alegra quando você fica brava com ela. Porque ela existe. Ela se alegra quando, de repente, ela fala assim: eu vou dar uma gelada na pessoa, ou vou dar, né? Eu vou fazer de conta que eu estou ignorando. E a pessoa chega e começa a cutucar de todos os jeitos para ver que ela está incomodada com a gelada da pessoa, do outro, da outra. E a pessoa fica feliz, porque ali ela se sente aceita. Mas cuidado, porque isso, esses são implantes perigosíssimos. Detona todo o laríngeo, o chakra laríngeo. Detona o cardíaco, o timo. É, descontrola tudo que possa... É, é, sabe, dá um descontrole muito grande na pessoa. É, o emocional dela atinge... Todo, todos, os, o, todo, todo, todos os neurônios dela é, atingem as zonas, sabe? Toda a rede neural. E isso cria um sistema desordenado de vida. Chega uma hora que a pessoa ela quer despertar, ela não consegue. Ela quer dormir, ela não consegue. Ela quer fazer alguma coisa, ela tem que puxar o corpo como se fosse uma carroça, porque está cheio de implantes. E, dificilmente, ela procura um tratamento. Ela prefere muito mais usar drogas. Lógico que precisa, em casos extremos, de um psiquiatra, sem dúvida, e o uso de algum tipo de reposição Através de, né, desses remédios tal, Mas ela cria isso para ficar dependente de algo externo Porque já que ela não tem o suficiente das pessoas no externo Ela vai preferir trocar por drogas Ou então ela não pode contar para ninguém Porque as pessoas não podem descobrir a fraqueza dela Conheço também muitas pessoas desse tipo que preferem se relacionar com o santo. É, com o santo. Ela vai lá na igreja e reza, compromete o outro pra, pelo compromisso que ela teve com aquele santo. Ela vai, sabe? É, ela vai se manipulando e manipulando os demais. <coughs> E ela diz assim: "Olha, eu fui lá para aquela igreja tal, rezei para aquela santa. Aquela santa me ouve, tudo que eu peço ela me dá. Então, ó, se você estiver precisando de tal coisa, seja sempre uma coisa frequente, né? Recorrente. Você fala comigo que eu vou lá, ela me ouve, viu? Ela me ouve, ela dá tudo que eu quero. Porque é mais fácil a santa dar, porque imagina só, gente. Se a pessoa consegue se ajustar com o santo com a santa, olha o grau de evolução dela. E a santa dá tudo que ela quer? Ela não é? Olha o grau de evolução, ela vai ser superestimada. Vamos tomar cuidado. Ao fazermos esse tipo de coisa, reflitam um pouco e, além dessa reflexão, voltem-se a vocês e observem. Eu estou só dando um resuminho aí que ainda vou dar outros, né? Vou dar outras uh, uh, outras situações nesses relacionamentos, mas esse é um que eu chamo de egocentrismo. Porque o egocêntrico, ele, é um, ele, ele tem sérios problemas de rejeição. Então, depois, várias vezes, eu vou voltar a falar, fazer mais uh, comentários a respeito desta situação, tá bom? Bem, então, é isso aí. Uh, agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. <risos> uh, com o que, que a Armin trabalha, né? Uh, Doni, com o registro da memória celular, com a radiestesia magnética imantada, que eu não preciso nem explicar mais, porque já está tão veiculado com pedras, com cristais, com uma radiestesia criada por mim toda. Radio... Vejam bem, a radiestesia é milenar, gente. Mas esse tipo que eu faço, é, esse desenvolvimento... E não adianta querer me copiar, que não vai conseguir fazer. Tem que fazer curso mesmo. E a energia fria vibracional curadora, que é de uma cura fantástica. Então, se alguém quiser saber, o, o nome desse trio é Medicina Energética do Terceiro Milênio. Se alguém quiser fazer uma pergunta... Se alguém não estiver bem. Ah, meu, estou com a cabeça confusa. Eu vou fazendo as coisas, parece que as coisas se repetem. Nada dá certo, fica tudo meio esquisito. Ah, é isso. O que está que acontecendo comigo? Uh, eu vou... Eu, sabe, pensamentos repetitivos, aquelas maritacas que ficam gritantes na cabeça. Enfim. Todas, todas essas situações mal resolvidas dentro dela precisam ser, né? É, ter um caminho a seguir. Tem dores no corpo, observa o seu corpo. Você tem muitos nódulos no corpo e não é nada, da, simplesmente tem os nódulos são nódulos às vezes bem dolorosos. Os movimentos do corpo vão diminuindo. Ainda você com uma idade nova, uma idade jovem, no que, que você está travado? No que, que você está travada? Você sente o peito fechado, aquela angústia, depressão? O que está que acontecendo com você? Pode ligar agora aqui para a rádio, fazer uma pergunta, ver o que a gente pode fazer até para te aliviar um pouco, que é no 3171... 0221 3171 0221 você liga e a arme responde caso você precise queira saber de alguma coisa tá bom bem eu tô aqui na rádio há 23 anos e esse ano tá, tá acontecendo uma coisa muito especial né no nosso Brasil um duelo entre candidatos para a presidência. É o fim da picada, gente. Você acha que precisa disso? Precisa desse duelo? Vocês acham que precisa dessa briga? Nós precisamos querer o melhor para o nosso país. O nosso país, sendo um país bom, resolvido, nós vamos estar resolvidos também. Já já vou continuar falando a respeito